Opa, e aí firmeza? Prazer, meu nome é Felipe e eu sou o cara que mais entende sobre ejaculação precoce aqui no YouTube. Pois se você não sabe, eu já sofri demais com isso, já tive muitos relacionamentos frustrados e acabados por causa dessa maldita ejaculação precoce. Mas hoje eu duro mais de 45 minutos na cama tranquilo, eu consigo gozar a hora que quiser, então por ser muito experiente nesse assunto, resolvi criar esse canal e te passar um dos melhores remédios caseiros e técnicas para você não gozar rápido demais, beleza? Então, se você está gozando rápido demais, dá quatro bombadas de penetração goza fica até o final do vídeo, que você não vai gozar rápido nunca mais. Vou te passar uma técnica agora muito boa para tratar da ejaculação precoce. Então, antes de tudo, deixe seu like e inscreva-se no canal, para você receber dicas sobre isso semanalmente, beleza? Sem mais delongas, agora veja essa técnica para não gozar rápido demais. O nome dessa técnica que eu coloquei é treine fora da cama. Se você quer ficar bom de cama e não ter uma ejaculação precoce, treine bastante fora dela. Exercite a partir de hoje, sempre que puder, uma masturbação lenta, sempre devagar. E faça isso durante várias vezes, talvez entre umas 4 ou 5 semanas de treino já pode dar a você uma noção de melhora. É difícil falar o tempo exato que você tem que fazer esse exercício, porque a evolução muda de pessoa para pessoa, mas esta é uma boa média. À medida que for se sentindo mais seguro nesses treinos, aí você pode ir acelerando um pouco o movimento na masturbação, sempre acelerando aos poucos. Quando se sentir seguro, coloque o gel lubrificante para simular ainda mais uma penetração e treine até aumentar o tempo de estímulo, treinando fora da cama, fora dos momentos de sexo. Somente com o treino fora de campo é que conseguimos fazer um bom jogo quando entramos na partida. Bom, isso vai te ajudar muito a tratar a ejaculação precoce. Treine diariamente para ter bons resultados. Faça masturbação lenta e vai evoluindo conforme a semana, tá ok? Mas vale a pena ressaltar que essa dica que te passei agora não é a cura da ejaculação precoce. Pois se você já tentou de tudo e nada resolveu para você e continua gozando muito rápido e quer durar mais de 45 minutos no sexo, ou ter o controle total da sua ejaculação Deixei o link na descrição de um guia Que eu mesmo fiz quando durava menos de 2 minutos É um guia que você irá receber em seu e-mail De como você pode controlar a sua ejaculação E gozar a hora que quiser Acredite se quiser, esse guia mudou a minha vida Você fazendo ele, você irá receber em seu e-mail Todo passo a passo Enfim, todo o método secreto de como durar muito na cama Que nunca foi revelado aqui na internet Deixei o link na descrição para você conhecer, tudo bem? Mas preste muita atenção nisso. A qualquer momento, tirarei esse link do ar, pois trata-se de um método secreto de como curar a ejaculação precoce. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo e iria conhecer esse método. Se você quer ver a sua mulher de pernas bambas e fazer ela gozar primeiro que você, não importa se ela for muito gostosa, não importa o que for, deixei o link da cura definitiva da descrição, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.